Oi, tudo bem? Vocês já se inscreveram no nosso canal no YouTube? Dr. Diogo Pedroso, Cirurgia Plástica e Bem-Estar, assista os nossos vídeos, dá o seu joinha lá, curte, porque isso é muito importante pra gente, pra gente ter esse feedback e continuar fazendo, dar sugestões de vídeo, que vai ser um prazer escrever para vocês e gravar esses vídeos. Nós estamos aqui hoje motivados para fazer um vídeo sobre quando eu devo procurar o cirurgião plástico após ter o diagnóstico de câncer de mama. O que eu tenho percebido aqui no consultório é que as pacientes muitas vezes têm o diagnóstico, vão no mastologista, vão no oncologista e acaba deixando para procurar o cirurgião plástico de última hora perto já de fazer sua cirurgia, isso causa uma certa ansiedade porque tenta agendar, não consegue vaga e nessa fica com quem operar, qual cirurgião plástico fazer, e muitas vezes isso não é fácil. Por alguns motivos. Um deles é nem todo cirurgião plástico faz reconstrução de mama. O outro motivo é, a partir do momento que eu decidi por fazer a reconstrução de mama, tem indicação de fazer essa reconstrução imediata no momento da mastectomia, eu já devo ter alinhada essa equipe da mastologia com a cirurgia plástica. E se o seu mastologista não tem já um cirurgião plástico que ele tem esse, vamos dizer assim, esse entrosamento que ele faça, essa cirurgia já de praxe, em conjunto com o cirurgião plástico, você vai ter mais dificuldade ainda porque você vai ter que ficar ligando, procurando qual cirurgião plástico para te atender. Então a recomendação que a gente dá é o seguinte, teve o diagnóstico de câncer de mama, já pergunte ao seu mastologista, doutor, é possível fazer a reconstrução de mama? Qual cirurgião plástico o eu tenha é, esse entrosamento, essa afinidade? Quem eu devo procurar? Porque muitas vezes no diagnóstico, né, tanta coisa passando pela cabeça, o próprio mastologista não é de praxe já fazer esse encaminhamento no primeiro momento. E algumas coisas que a gente observa também é quando o paciente tem que fazer quimioterapia antes da cirurgia e agrava o caso. Por quê? Porque feita a quimioterapia, terminou a quimioterapia, você tem um, um tempo determinado para fazer sua cirurgia. Quatro a seis semanas, isso é variável, eu não quero entrar na área dos oncologistas aqui, mas depois desse período terminou a quimio, eu tenho uma janela, eu tenho um intervalo, eu tenho que fazer a cirurgia ali. E se você pro, deixa para procurar o cirurgião plástico depois que terminou sua quimioterapia, até ligar, conseguir vaga no consultório, ser atendido, pedir autorização para o convênio, solicitar o material que deve ser utilizado para para reconstrução de mama, isso demanda tanto tempo que às vezes a gente não, a gente foge dessa janela. Então, um alerta, Teve o diagnóstico de câncer de mama. Já procure é, orientação do seu mastologista ou do seu oncologista para já ser encaminhado para o cirurgião plástico. E caso eles não orientem, que você procure, que você já, já faça a pesquisa para já deixar tudo certinho, já bem encaminhado para você não perder o tempo certo da sua cirurgia. Tá bom? Espero ter gostado do vídeo, dessa dica, dessa orientação e. Deixe o seu joinha, o seu like e outras perguntas que vai ser um prazer atender. Até logo!